tá sentando cerâmica ou porcelanato duro de cortar na máquina ela não quebra Fala pessoal beleza França Rezende mais uma vez eu tô aqui com a dona da casa hein ó tô fazendo um serviço aqui cerâmica essa aqui é a dona da casa brava hein ela é brava a dona da casa essa aqui é minha mãe gente essa aqui é a dona Roseli Rezende tá gostando do serviço amando se o se, seu legista não no você pode mandar embora viu com certeza Pessoal, vou dar uma dica pra vocês agora. Dá um beijo na minha hein, e vou mandar uma dica pra vocês. Fala tchauzinho pra galera aí, dona Rosalina. Tchau, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Vamos falar sobre recorte, tá? Muitos de vocês me perguntam sobre recorte em cerâmica. Franz, Comprar uma cerâmica aqui ela não corta nem a pau, risco. Ela corta errado, corta torto. O que, que eu faço? Tem uma dica super top pra passar pra vocês aqui, pessoal, de corte de cerâmica. E porcelanato duro. Sabe que esse porcelanato duro que você risca também na hora que você vai quebrar? eles corta tudo errado? Então, é o seguinte, ó. Tô aqui fazendo o serviço da minha mãe. Inclusive, ela já até mudou, minha mulher tá ali no fundo. Fala, tia Zê Então, aí é o seguinte, ó. Pessoal, estamos fazendo a cerâmica aqui a continuação, né? Que vai ser a área de serviço da minha família. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vou soltar essa peça inteira e aqui vamos fazer um recorte. Tem uma dica. Pra você que não tá conseguindo tirar o recorte na, na, na máquina reta, ó, essa aqui é a máquina do meu pai, tô usando a máquina dele mesmo. Se você não conseguir tirar ce, a, o corte da cerâmica nessa máquina aqui, tem um truque para te passar. Vou fazer, você vai ver eu fazendo, depois eu volto pra explicar, beleza? beleza já tá marcado aqui, pessoal, no fundo? Marquei aqui, a gente vai passar aqui pra frente, tá? Pra fazer o disco da cerâmica, da, do corte reto. Vem é aqui, volta aqui, beleza. Agora a gente vai cortar na máquina reta a parte da frente. É aqui que a é coisa enrosca. Pessoal, é aqui que a é coisa enrosca. Então eu marquei a peça, o recorte, fiz um risco na frente. Percebam que quando eu passei a vidia, aqui a vidia ficou suave e aqui ela, o esmalte praticamente saiu. Esse risco aqui é o esmalte espatifando. Se eu for tentar cortar isso aqui na própria máquina ou numa quina de batente, provavelmente ele não vai cortar certo. Então qual que é a dica que eu tenho para passar pra vocês? Recorte de cerâmica ou de porcelanato Que não tá saindo na máquina Seguinte A gente fez o risco na frente, não fez? Agora a gente vai fazer o risco nas costas Você vai pegar a mesma marcação Do esmalte e vai Fazer um risco aqui Beleza? Agora chega o truque o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a maquita ou esmerilhadeira com disco de serra mármore. Vai tirar a resistência da, do fundo da cerâmica. A gente não vai chegar com o disco para cortar o esmalte. A gente só vai passar um risco para afundar, para tirar a resistência. Só isso, beleza? Presta atenção aí. A gente fez o risco com a Serra mármore, pessoal, mas não atravessou a cerâmica do lado. e que a gente faz agora? Você simplesmente força. Você simplesmente força e ela corta. Aqui ainda ficou uma rebarbinha que dá para tirar na Serra árvore mas a dica é essa, passa o risco de maquita no fundo do piso, risca na frente, fez uma pressão, ele tem que sair. Esse aqui deu um pouquinho errado porque, ó, tá vendo? Ele saiu quase inteiro, ó, quase inteiro. Chegou aqui em cima, onde o risco pegou muito superficial, ele ainda deu uma rebarbada. Mas aqui você passa a maquita, tira o resto, beleza? Mas fica a dica pra vocês aí. Tá assentando cerâmica ou porcelanato duro de cortar, na máquina ela não quebra, risca com a máquina, no fundo passa a serra mármore ou a esmerilhadeira e não atravessa, só passa, risca, depois faz uma pressãozinha que ele tem que sair, beleza? Mais uma dica para vocês, duas azulejista assentamento de cerâmica, que estamos fazendo aqui na casa dos meus pais, mais um, um truquezinho rápido, básico aí, de dia a dia de obra, beleza? Você quer aprender tudo sobre, sobre acabamento? Tudo que eu faço, assentamento de piso no geral? Entra no meu curso aqui e se inscreve, beleza? Valeu, galera. Fui. Deixa eu trabalhar, que senão a dona da casa me manda embora. Valeu!